É, tropa, as coisas acabam de esquentar lá na Ucrânia. Não só temos a visita do Joe Biden a mesma, mas como temos a possibilidade da China se envolver tudo isso. Além do mais, temos um anúncio na própria Rússia de que amanhã teremos um momento único na história, que nada voltará a ser como antes. É sério, podemos estar diante de uma guerra global? Eu acho que nenhum de nós consegue sequer imaginar o que isso significaria. Já pensou território americano sendo atacado? Já pensou o europeu sendo atacado por chineses? Será que isso realmente é possível? Vamos ter que ler um pouco aqui as notícias de hoje para saber o que está acontecendo. Primeiro tem vários perfis compartilhando esse videozinho aqui, certo? Se diz assim, os outdoors em Moscou diziam, Moscou está se preparando para o dia histórico de amanhã. Não haverá como voltar atrás. Dia 21 de 2 de 2023. Hum, pessoal, o que, que o Putin está planejando aí? O que está que acontecendo lá, certo? Primeiro, temos o João Bidev fazendo viagem surpresa a Kiev, na Ucrânia. E anunciando ajuda de 500 milhões de dólares. Isso daqui... É sem precedente, colocando, claro, os Estados Unidos no epicentro do conflito. Não é mais apoiando a Ucrânia, não. Ele vai direto lá e oferecer essa quantidade, que é um preço né, muito pequeno, um valor muito pequeno comparado com os Estados Unidos, pode fazer, mas é muito significativo. Vamos ver como foi a treta. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita não anunciada à Ucrânia nesta segunda-feira, uma grande demonstração de apoio antes de completar um ano do início da invasão da Rússia. Sirenes de ataque aéreo tocaram em toda a capital ucraniana enquanto Biden visitou Kiev, mas não houve relatos de mísseis russos ou ataques aéreos. O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse que visita de Biden é um sinal extremamente importante de apoio a todos os ucranianos. Vejam vocês, tá? ele não ia falar isso à toa. Quando Putin lançou sua invasão há quase um ano, ele pensou que a Ucrânia era fraca e o Ocidente estava dividido. Ele pensou que poderia nos vencer, mas ele estava completamente errado, disse Biden no Twitter, que já ameaçando na cara assim. Imagina você sendo americano que, que votou no Trump ouvindo João Bidé dessa maneira, certo? O Trump resolvia tudo certo, não tinha nenhum conflito mundial na época dele. E agora nós temos um presidente que vai e faz declarações no Twitter, mano. No Twitter! Ai, ai. No último ano, os Estados Unidos construíram uma coalizão de nações do Atlântico ao Pacífico para ajudar a defender a Ucrânia com apoio militar e econômico e humanitário sem precedentes. E esse apoio perdurará, disse Biden. A viagem de Biden caiu no dia em que a Ucrânia marca a morte em 2014 de mais de 100 pessoas, conhecido como 100 celestiais, em protestos contra o governo que acabaram derrubando um presidente apoiado por Moscou. Em um discurso, Biden elogiou a coragem da Ucrânia durante a guerra e observou que ele visitou Kiev seis vezes quando era vice-presidente. Eu sabia que estaria de volta, disse ele. Ah, mas é claro que ele sabia que estava de volta. Os, as amiguinhos do Joe Biden, não é, o Macron da vida, eles planejam isso há bastante tempo e não tem nenhuma dúvida disso, certo? No entanto, essa é a primeira vez desde o início da invasão russa que Biden vai até a Ucrânia. Anteriormente, em maio, a primeira dama do Zewad, Joe Biden, também havia feito uma viagem sem aviso prévio ao país quando se encontrou com a primeira dama da Ucrânia, Olena Zelenska. Cerca de duas horas depois de chegar, o presidente americano deixou Kiev. Aí tem as fotos da visita. Agora vamos à ajuda militar. Biden disse que Washington ficará ao lado da Ucrânia o tempo que for necessário. Os Estados Unidos têm sido de longe o maior fornecedor de assistência militar para ajudar a Ucrânia. Joe Biden anunciou durante a visita que fornecerá a Ucrânia um novo pacote de ajuda militar no valor de 500 milhões de dólares mais de 2,5 bilhões de reais e se somarão aos quase 50 bilhões oferecidos anteriormente ou seja é só um pouquinho a mais do que eles já fizeram certo por cento aí segundo o comunicado emitido pela Casa Branca Biden anunciará a entrega de equipamentos incluindo munição de artilharia, sistemas anti e radares de vigilância aérea para as tropas ucranianas, além de anunciar mais sanções contra a Rússia e apoio militar à Ucrânia. Biden disse que o pacote será anunciado nesta terça-feira e que Washington também fornecerá mais munição para sistemas de foguetes de artilharia Rimars, em posse da Ucrânia, certo? Um ano de guerra aí nessa treta, que aí vamos lá. Como se a coisa já não tivesse ruim, como se a coisa já não tivesse... Nossa, Rússia contra os Estados Unidos. Aí temos um personagem que todo mundo está esquecendo aqui, chamado China. Vocês acham que o, Joe, o, o, o Putin certo? iria comprar briga com todo o Ocidente se ele não tivesse costas quentes? Se ele não achasse que pode ter ali ajuda vinda direta dos, do, do, dos chineses? E aí o que, que aconteceu? Né? Temos duas notícias. Se a China aliar-se à Rússia, haverá guerra mundial", diz Zelensky a ah, jornal. Aqui saiu no Al Notícias e também em outro site aqui no Terra, que também é do aula, vemos que os Estados Unidos advertem China contra fornecer apoio letal à Rússia. Ou seja, eles podem apoiar o quanto eles quiserem a Ucrânia. Se a China se envolver, aí vira briga de cachorro grande. Então Imagine isso cara o mundo inteiro em guerra o que que seria seria completamente a nossa destruição seria um apocalipse meu irmão não tem outro nome para isso com base em novos dados e nas juras de parceria limitada entre Xi e putin pouco antes da invasão da Ucrânia secretário de estado Blinken mostra-se apreensivo com eventual fornecimento chinês de material militar o secretário de Estado americano, Antony Blinken, criticou neste domingo a possibilidade de a China fornecer armas e munição à Rússia. Até o momento, empresas chinesas forneceram apoio não letal à Rússia para uso na Ucrânia. Agora, estamos preocupados com a informação de que estão considerando fornecer apoio letal, comentou em uma entrevista à emissora CBS News, sublinhando que a situação poderá ter sérias consequências. Ele relatou que, no sábado, à margem da Conferência de Segurança de Munique, se reuniu com o representante máximo da diplomacia chinesa, Wang Hui, e transmitiu-lhe a profunda preocupação dos Estados Unidos com a co ocorrência desse tipo de transação. Justificando as suspeitas de Washington, Blinken discorreu. Apenas semanas antes da agressão militar russa em solo ucraniano, você lembrará que o presidente Xi da China e o presidente Putin tiveram um encontro em que falaram de parcerias sem limites. E estamos apreensivos que, entre essa falta de limites, esteja o apoio chinês para a Rússia na guerra. O que é bem óbvio de mesmo ver. Você tem a China falando que vai ter apoio sem é limite, você tem no dia seguinte o Putin invadido a Ucrânia. Mas beleza, pura coincidência. Sob a sombra do balão espião, Pequim nega que Moscou tenha solicitado o fornecimento de material militar e reitera sua posição de neutralidade de guerra na Ucrânia, com recorrentes apelos à paz. No entanto, Washington já sancionou uma empresa chinesa por fornecer imagens de satélites da Ucrânia ao grupo mercenário russo Wagner, que contribui com milhares de combatentes para a invasão russa da Ucrânia. O chefe da diplomacia americana, Ressaltou que, obviamente, na China não há disposição entre empresas privadas e o Estado. Caso ocorra, acrescentou Blinken, essa entrega de armas causará problemas sérios para o relacionamento dos Estados Unidos com a China. Já seriamente abalado, desde que um balão espião de procedência chinesa foi detectado e derrubado pela Força Aérea Americana. Localizado no fim de janeiro no espaço aéreo americano, um objeto foi abatido entre as águas do Atlântico em 4 de fevereiro, tá? você já sabe de tudo isso o secretário de Estado americano manifestou ainda receio de que a China ajude a Rússia a escapar das sanções econômicas ocidentais uma vez que o comércio bilateral entre os dois países continua a aumentar e Pequim continua a comprar petróleo gás e carvão de Moscou isso é um tanto óbvio não é mesmo e não só né os Estados Unidos aí tem o Brasil fornecendo ajuda para a Rússia agora e o Lula né e o Dilma ele não disse que ia resolver essa guerra com uma cervejinha não foi o que o imbecil disse a gente tá esperando isso acontecer ou ele vai resolver só quando os gogumelos nucleares aparecerem para todos os cantos certo quero saber aí a sua opinião por essa guerra global certo você tá preocupado é mais um dia será que o Brasil vai ser o único país a sobreviver nessa história toda e se você deseja apoiar o nosso canal, participe da nossa sétima rifa. Com 10 reais você concorre a reais no Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.